Esse pessoal, amigos do Supremo Tribunal Federal, daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Eu vi que o ministro passou lá um processo para me julgar por genocídio. Mas estamos na iminência e tem um problema sério no Brasil. Estamos na iminência e tem um problema sério no Brasil. Eu... Parece que é um barril de pobre que está aí. E o povo que se exploda. Eu não estou ameaçando ninguém, mas estou achando que brevemente teremos um problema certo. Né? Boa noite a todos e todas que nos assistem hoje. Bem-vindos e bem-vindas à nossa campanha, à nossa live da semana da campanha Todos os Crimes do Presidente. Eu sou Alessandra Nilo, sou jornalista e hoje tenho a honra de ter aqui conosco no estúdio da nossa campanha o deputado federal Neto Tato, deputado federal pelo PT, que durante muitos anos tem sido reconhecido como um dos grandes defensores é, dos meio, do meio ambiente no Brasil, presidiu a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no Congresso é, Nacional, e esta campanha está sendo mobilizada por alguns coletivos Então, hoje você pode assistir nos canais do Mil Lives contra o Bolsonaro, no Ocupa Minc, no canal do Calabouca Boca Nunca Mais, no Stop Bolsonaro Internacional, no Reage Artistas e também pelo canal da Gestos, tanto no Facebook como no canal do YouTube. Boa noite, deputado Newton Tato, um prazer tê-lo conosco hoje aqui para conversar sobre todos os crimes do presidente, ou pelo menos alguns dos crimes do presidente. Boa noite, Alessandra Nilo, prazer enorme estar. Tá nessa conversa com você e participar né, dessa campanha. E quero aqui, já de início, é, cumprimentar também todas e todos que estão acompanhando essa campanha, acompanhando essa live, e, e também aproveitar a oportunidade para expressar a minha, o meu sentimento e a minha solidariedade aos familiares e amigos das mais de quase 370 mil vítimas do covid e também, evidentemente, a minha indignação, o meu protesto é, por aquele que é o maior responsável, né, pelo menos acho que 80% dessas mortes não ocorreriam se a gente tivesse um presidente. Então, Bolsonaro, né, é, até por todos esses crimes que vem cometendo, é, e, na verdade, ele tem uma ação política né, criminosa não é que ele não, não toma nenhuma atitude no enfrentamento da pandemia. Ele tem uma atitude é, concreta, é, justamente ao contrário daquilo que deveria ser feito para enfrentar a pandemia. Então, a minha indignação e o meu protesto, e por isso que nós precisamos é, processá-lo. Claro. É, deputado essa notícia crime que nós estamos fazendo uma desenvolvendo uma campanha agora na verdade tentando sensibilizar o Supremo Tribunal Federal para fazer logo a análise da notícia no plenário e ela aconteceu a notícia crime foi feita pelo pelo advogado André Barros meados de julho porque naquela época o Congresso Federal vocês deputados e deputadas fizeram uma grande mobilização para que se aprovassem medidas de proteção né, nessa situação de, de crise sanitária absurda que nós é, vivemos, que se protegesse as pessoas, inclusive se pro, protegesse os povos indígenas. E vocês, inclusive, acrescentaram aí também no, no que estava sendo desenhado uma referência aos, aos povos quilombolas. E aí vem o presidente Bolsonaro e emite, é, enfim, toma medidas para que vários dos direitos que tinham sido reconhecidos nessa iniciativa do Congresso Nacional, como por exemplo acesso à água potável, distribuição de materiais de higiene, cestas básicas, etc., que isso fosse vetado dessa medida. E isso deu motivo para que o advogado André Barros entrasse no Supremo Tribunal Federal e, e fizesse essa notícia crime. Na verdade, o que é que aconteceu e, e, e, e como? que nós conseguiríamos, num momento como esse, garantir o direito dessas pessoas quando você tem um presidente que nega o tempo todo o direito das pessoas, inclusive, a se proteger numa situação de emergência sanitária como essa? Alessandra, boa pergunta, mas acho que é importante até recuperar um pouco aqui, é, acho que todos vinham acompanhando, durante o próprio, desde o início do governo Bolsonaro, é uma pauta de retrocesso do ponto de vista de direitos, de desmonte né, de, dos programas de inclusão social, é, dos programas de, de proteção ao meio ambiente, de proteção, inclusive, de populações indígenas, populações tradicionais, é, projetos também de entrega do próprio patrimônio público, de privatização, uma agenda neoliberal que vinha em andamento. Veio a pandemia, né? É, bom, nós tivemos ali a reforma da Previdência, ainda no período do Temer, depois a reforma trabalhista, né, enfim, retrocesso do ponto de vista de direitos e, ao mesmo tempo, tirando, podemos dizer assim, é, os pobres do orçamento. Tá? E aqui eu falo de forma generalizada, porque atinge também a agricultura familiar, atinge os povos indígenas, quilombolas e todos. Então, vinha nesta agenda. Veio a pandemia... É, nós, evidentemente puxado principalmente pela oposição, até porque tinha que mudar o sistema de funcionamento do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, ia voltar a ser um sistema de, de, de remoto, nós forçamos né, e brigamos para que é, mudasse inclusive a própria agenda é, da Câmara. E que se só, só entrasse para debater, né, durante a pandemia, é, aquilo que fosse projetos para o enfrentamento da pandemia. Tanto do ponto de vista sanitário, de aprovar medidas para facilitar a vida vacina, estruturação de UTIs, equipamentos, né, enfim, recursos, orçamento de guerra, né, para enfrentar, a, a, a, do ponto de vista sanitário, como também, do ponto de vista de ajuda econômica, né, uma vez que você ia ter que tomar medidas, e os especialistas, né, e a própria Organização Mundial da Saúde, então, já falava, por aquilo que estava acontecendo em outros países, que você ia dar um... um parar né, em muitos setores, muitas atividades econômicas. Portanto, a gente ia entrar numa situação tá, de paralisação, e que poderia vir mais desemprego. Então, tinha que cuidar também. Então, era um pouco esta esta pauta. E aí nós começamos, evidentemente, a debater projetos né, nessas, duas, nessas duas frentes, né, enfrentamento à pandemia do ponto de vista sanitário e também do ponto de vista econômico. E nós fizemos um debate com profundidade, né, a partir de um projeto de lei da deputada Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, e que aí o presidente, então, nomeou como relatora desse projeto, a deputada Joênia um Projeto para pensar né, políticas específicas de enfrentamento da pandemia para a proteção dos povos indígenas. E no processo de elaboração do relatório, de debate, enfim, foram incluídos também os, os, os quilombolas. E ali, então, tem um conjunto grande de medidas que deveriam ser adotadas. tá E eu cito aqui... Entendeu? E, com isso, o um amplo debate, participação dos povos indígenas, das instituições de saúde que trabalham com a questão indígena, né? enfim, né? um amplo debate, e conseguimos, né? podemos dizer assim, é, é, convencer, o, tanto na Câmara, né? o conjunto das lideranças partidárias, como também no Senado. Então, praticamente, foi aprovado por consenso o projeto né, com medidas econômicas, medidas sanitárias, né, medidas com barreiras sanitárias, enfim, né, todo, cuidou, todos os cuidados necessários para trabalhar com populações né, mais vulneráveis, inclusive, do ponto de vista do enfrentamento desse vírus. Tá? Então, isso foi pensado muito bem, o projeto, muito bem elaborado. Depois de aprovado praticamente por consenso na Câmara e no Senado, o presidente Jair Bolsonaro, primeiro demorou para sancionar, e quando sancionou, né, ele vetou questões básicas, como você mesmo disse aqui, né, é, é, o direito, né, é, a obrigação né, do poder público, do Estado, entendeu? É, levar água potável, tá? é, é, materiais de higiene e de limpeza, e todo mundo sabe, porque um dos elementos básicos que tem aí para a vida a água, não há... As pessoas falam Ah, mas aqui Os índios têm falta de água Nós estamos falando de 300 povos Em todo o país Então são situações Desde povos isolados Que não têm contato Com aqueles Aqueles, inclusive, mais vulneráveis Por causa do contato que tem, inclusive Com a nossa sociedade E que, às vezes, não têm acesso à água potável Tá? Uhum. E, e aquilo que a gente, de, todos nós falamos da necessidade da, da, da higienização, né, do álcool e gel a todo momento, tá, que é fundamental. Então, ali já tem um crime, né, um crime do, que tem responsabilidade. Então, eu quero, inclusive, parabenizar né, o advogado que entrou né, com essa notícia crime, porque ali já mostrou claramente quem é o presidente Bolsonaro, é, e, e, e hoje a gente tem ainda Então esse direito à água né, O direito a, a esses materiais é, As próprias barreiras sanitárias Não estão funcionando a contento E uhum. tem uma série de problemas Tanto é tá, que, Por que, que é genocida o Bolsonaro? É, Para quem está acompanhando a gente Para um determinado povo determinado grupo indígena, quando você mata o um ancião, tá? é, você está matando a biblioteca viva, o conhecimento. Tá? É, então, as referências, inclusive, é, para o restante do povo, né, é, perde de ter muitas referências do ponto de vista do presente e do futuro. Tá? Uhum. E, e nós perdemos vários anciões nesse processo, anciões indígenas, estou falando, nesse processo da, da, da pandemia. E correndo risco ainda, né? E correndo risco ainda em muitos locais em que não estão funcionando as barreiras sanitárias. Então, por isso, é. por, isso por isso que o Supremo precisa entrar em campo na medida em que o Parlamento não tem força política para impor, até por, por causa da composição do Parlamento, tá? E a própria sociedade, neste momento, não tem como pressionar. Então, é, e quando você tem é, é, uma atitude né, de, de inação por parte do, do presidente, do executivo, há né, é, necessidade de o Supremo entrar em campo e tomar medidas. Uhum. Deputado, muito importante essa história, o resgate dessa história que o senhor faz hoje conosco, eu queria, inclusive, reforçar para quem está assistindo aqui a nossa live sobre todos os crimes do presidente, que foi exatamente isso que motivou o advogado André Barros a entrar com essa notícia crime por genocídio. E é interessante porque esse tema de genocídio, ele ficou, assim, nesses últimos meses, principalmente, né, porque é incrível, a sociedade só se mobiliza quando as pessoas famosas começam a ser mais atingidas, mas com aquela, aquela queixa contra o Felipe Neto, o tema do genocídio... Cresceu muito, então eu queria ler aqui para as pessoas o que é que no que é que o advogado André Barros se baseou para propor essa notícia-crime. Então, ele se baseou na lei 2889 de 1956, que define o genocídio no seu primeiro artigo, dizendo exatamente. É, um, descrevendo um fato que é exatamente o que o deputado Newton acabou de contar para a gente que está acontecendo, que aconteceu, que continua a acontecer com os povos indígenas. Então, o artigo 1 diz exatamente o seguinte, que define, definindo o crime de genocídio é, contra, é, sobre quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial, religioso, etc., ou, letra C, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial. Então, não tem como negar que essa situação que, que foi vivenciada à época de veto e hoje em dia que continua a ser vivenciada por esses povos é uma situação de genocídio. Não tem como dizer que esse presidente da república não está cometendo um crime de genocídio, além de todos os outros crimes, é, crimes contra atentado a direitos fundamentais, probidade administrativa, contra a honra, enfim, essa série de outros crimes que já estão sendo alvo de, de processos de impeachment, mas realmente não tem como negar que Bolsonaro cometeu e comete esse crime contra os povos indígenas. E isso é muito grave. Isso é muito grave. E nós precisamos realmente contar com o Supremo Tribunal Federal nesse momento para que analise essa notícia. E é uma notícia que é, é, é extremamente é, possível de ser investigada, aceita e investigada, e nós esperamos que isso resulte, obviamente, não só na destituição do presidente do cargo, mas também na sua prisão. A gente espera que esse presidente ele precisa realmente acabar como um exemplo na cadeia. Agora, nesse contexto, eu queria comentar duas coisas com o senhor. A primeira é que é, a gente já conhecia e já sabia, todo mundo já conhecia Bolsonaro, já sabia qual era a posição de Bolsonaro em relação aos povos indígenas. E o senhor, muito por muitos anos, à frente da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, Queria que falasse um pouco como é que está essa situação hoje desses povos lutando e tendo que enfrentar a pandemia numa situação de total desinteresse, aliás, interesse contrário do governo federal de mantê-los vivos. Como eles estão vivendo agora? Não, Alessandra, primeiro vou falar assim. Depois os próprios Supremo, inclusive, é, obrigou... Uh, o governo Bolsonaro, através da, da Saúde Especial Indígena, da SESAI e da FUNAI, que se adotasse, adotasse medidas específicas de proteção aos povos indígenas. E ficaram, e foi ali, foi meses, meses, para até acertar um protocolo, e mesmo assim não está sendo cumprido. Eu vou dizer um exemplo aqui, preciso também dizer, é, para quem está acompanhando a gente, tem saído volta e meia, inclusive, na imprensa, nós temos hoje cerca de 20 mil garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami. Então, vocês sabem o que, que significa, entendeu? O entra e sai de garimpeiros, tá? é, e a, então o, o potencial que tem de levar o vírus para dentro é, dos Yanomamis. A mesma coisa, né, vem, todo mundo vem acompanhando e vem saindo na imprensa também, a situação dos munduruku lá no Tapajós. Ah, também. E, e mais, é, inclusive, o, o, o próprio, próprio Ministério do Meio Ambiente colocou o avião da FAB é, é, é, para os garimpeiros, inclusive para transportar os garimpeiros, para a reunião em Brasília, né, em audiência, inclusive, com o presidente Bolsonaro, porque eles estão numa luta agora para querer liberar é, e aprovar a lei de mineração em terra indígena. Então, o que está acontecendo hoje, então, assim, aquilo que eu falei, paralisou todas as políticas de proteção, de demarcação, tá? não tem adotado as políticas que o próprio Supremo exigiu que se colocasse, aprovo, a, quer dizer, as medidas que foram aprovadas, um projeto de lei, mesmo aquilo que não foi vetado pelo presidente não está sendo implementado a contento, não está sendo implementado a contento aquilo que foi obrigado pelo próprio Supremo, né? pelo ministro Barroso, tá? eu acho que é ele, o ministro Barroso, então, e com isso, né? então, o, o, esses, é a população indígena, em diferentes é, graus de, de, de risco, né? estão com risco de contaminação, porque mesmo quando se definiu que deveriam ser vacinados como prioritários, é, o próprio Supremo também não definiu com muito detalhe que todos os indígenas deveriam estar na lista de prioridade. Uhum. E, e esta vacinação né, está ocorrendo eh, de forma disforme, podemos dizer assim, tá? dependendo do grau de articulação do movimento indígena em cada local. Então, aonde a maior articulação do movimento com o poder local acaba conseguindo, então, ter a vacinação. Aonde não tem isso, tá? você tem um contingente muito grande de indígenas que já tinham legislação e própria decisão do Supremo, como, como obrigatório né, na lista de prioridade e que não estão sendo vacinados. Então, uhum. E, ao mesmo tempo, né, eu quero aproveitar, inclusive, de colocar aqui, avança né, dentro do Congresso Nacional, porque está na lista de projetos prioritários do, do Bolsonaro é, e, e de boa parte da base do governo Bolsonaro, em especial da bancada, da bancada ruralista, que querem aprovar, então, é, licenciamento, a nova lei de licenciamento ambiental é, que para a implementação de determinados empreendimentos com impacto para essas comunidades e esses territórios não seja feita a consulta prévia e informada, né, conforme reza o acordo internacional da Organização Internacional do Trabalho, a 8169, querem liberar a mineração em terra indígena, não só mineração, mas também é, exploração florestal, a, a, a monocultura né, para o agronegócio. Então, a, a, a legalização de terra pública roubada, né, já tentaram isso, inclusive, no ano passado, durante a pandemia, mas teve uma força muito grande da sociedade, uma pressão muito grande, impediu, mas está lá entendeu, como prioridade desse projeto. Então, você tem então, uma inação por parte do governo, porque a FUNAI, como a FUNAI foi totalmente desestruturada, Exatamente. a CESAI completamente toda desestruturada, então veio uma obrigação né, colocada pelo próprio Supremo para implementar determinadas políticas, e aí não tem equipe, não tem gente, né, não, tem, não, não tem a estrutura para poder dar conta. Né? Uhum. Então, então, o crime... Eu estou falando assim, o crime que está colocado aí nessa notícia, crime colocado pelo Alessandro Lino, que ele coloca, inclusive, na, na peça dele né, e outros elementos, ela vem lá de trás, quando você desmontou, e que aí você desmontou as condições para poder enfrentar é, a pandemia agora. Uhum. Então, essas e duas é ordenado de forma estratégica para o genocídio que vem ocorrendo. Tá? Exato. E Isso tem porque... a... Isso por quê? Por causa dos interesses econômicos que estão operando para poder é, é, entrar nessas áreas, seja da agricultura, seja da mineração, seja da exploração florestal. Né? Então, está aí o exemplo de você ter um ministro que está divulgando a favor de empresas, de bandidos, né, nessa apreensão de madeira que é a maior que a gente tem aí dos últimos tempos. Né? Então, o Sales, né, você não sabe nem quem, quem é os donos dessas madeiras, foram apreendidas. E o Salles vai lá, é, como se estivesse fazendo a advocacia, né? ministro indo e lá defendendo o madeireiro é, que roubou madeira de área pública. Pois é, e assim, é muito interessante porque justamente hoje a gente teve um dia de grande mobilização pelo Fora Salles, o Brasil se preparando aí para para essa reunião sobre clima e meio ambiente, e realmente se tornando um páreo da área internacional, mas eu acho que o, o importante, cada vez mais, é que a população brasileira realmente consiga entender que é uma ação planejada, ou seja, que não é simplesmente retirando o Salles que a gente vai resolver essa situação, porque o Salles, na verdade, está trabalhando de acordo com as ordens do presidente da república eu acho que isso também precisa ser muito marcado sempre e a gente já sabia antes das posições e do que bolsonaro pensava em relação à população indígena então aqui tem várias frases eu queria ler algumas frases para quem nos assiste hoje é, que foram ditas por bolsonaro em ocasiões diferentes sobre a questão dos povos indígenas né então por exemplo em 2000 e em 98 ele já disse para o Correio Brasiliense, pena que a cavalaria brasileira, abre aspas, tá? Pena que a cavalaria brasileira não tenha sido tão eficiente quanto a americana, que exterminou os índios, isso foi em 98. E aí, depois, em 2015, ele falou para o Campo Grande News, abre aspas, não tem terra indígena onde não tem minerais, ouro, estanho, magnésio, etc., estão nessas terras, não entram nessa balela de, de defender terra para índio. Também em 2015 ele falou, as reservas indígenas sufocam o agronegócio. O Brasil não consegue diminuir um metro quadrado em terra indígena. E aí em 2019 ele disse, vamos nada desmarcar as, as terras indígenas. E aí ele estava se referindo à Raposa do Sol. Nós vamos dar fuzil e armas a todos os brasileiros. Ou seja, é um presidente que foi eleito né, por pessoas que é, algumas obviamente sabiam disso, mas muitas pessoas que elegeram Bolsonaro, eu tenho certeza, não tinham a dimensão, não tinham conhecimento suficiente do tipo de presidente que estavam elegendo. E agora a gente está nessa situação, deputado, que é muito grave na sociedade, onde se vê tantos, tantas mobilizações, inclusive pedidos de impeachment, a última vez que a gente verificou em... A última vez que eu vi, no começo de abril, eram 107 pedidos de impeachment. E as pessoas estão começando a ficar muito desesperançosas, porque todos os dias nós observamos que o Estado é, de lei no Brasil, né, o Estado de direito no Brasil, ele tem sido ameaçado por esse presidente sem que se consiga realmente é, estabelecer uma barreira e, e retirá-lo do poder, porque ele já cometeu crimes de diversas na naturezas, como a gente já conversou. O que podemos fazer nesse momento, e o que o Congresso Nacional, a, a, as forças que se organizam em prol dos direitos, e aí eu acho que não, não cabe ser simplesmente de oposição, mas são as forças que precisam defender os direitos humanos, sociais, ambientais, o que está sendo feito no Congresso para unir essas forças, de modo que a gente consiga realmente dar uma resposta para essa quantidade enorme de crimes que esse presidente tem cometido e pará-lo? Tá. Antes, Alessandra, eu preciso também fazer uma outra denúncia né, que prova que há uma ação é, recorrente né, e planejada de destruição é, por parte do governo Bolsonaro. É, ainda antes de ontem, foi publicada uma nova portaria conjunta, uma instrução conjunta entre o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e CIMIBIL, mudando toda a regra de fiscalização de malfeitos, né, em especial dizer, na área ambiental. Eu já tinha feito o ano passado. Só que o, a, a, o IBAMA, por exemplo, não está estruturado para fazer fiscalização e aplicar multa né, é, para os criminosos, com essa nova instrução. E aí, o que, que, o, o, que, que o presidente do recomendou para os fiscais né, do semibio do Ibama? Tá? Para utilizarem a norma do ano passado, de 2020. Só que a norma que ele publicou agora, revoga a norma passada. Então, tá, está paralisada nesse momento... Todo o sistema de fiscalização não há fiscalização nesse momento da pandemia. Isso quer dizer que os criminosos que invadem terras indígenas, unidades de conservação, territórios quilombola, áreas públicas estão livres para invadir neste momento porque não tem fiscalização. A outra coisa, é voltando assim. agora, voltando agora, tô, é, pra, é mais um. Estou falando é mão que é, é, é um premir a organizado. É, um tá, é isso. É, é, nós, inclusive, vamos entrar com outra ação agora, porque né, é, já tínhamos entrado quando ele fez a mudança anterior, é, paralisando a cobrança de multa é, no ano passado. Deputado, é. deixa eu te interromper só uma coisa, só para uma dúvida. Nesse caso... É, com, a, é, com a ação contrária, quanto tempo leva para que isso se resolva e... Qual é o risco? Porque se é neste momento não tem como fazer fiscalização e nada, quanto tempo, qual é esse ato aí, essa brecha que a gente... De que brecha a gente está falando? Então, ontem mesmo... aqui se invada. Por isso, é, ontem, por isso assim, eu, eu não tenho clareza de quanto tempo isso vai demorar. É, porque ontem, cerca de 400, hoje já deve ser muito mais, fiscais né, do Ibama. Então, soltou um documento dizendo, olha paralisamos todo o processo de fiscalização, porque não está estruturado o sistema. Então, não sei o que é que vai ser. Por isso que nós vamos também entrar na justiça para ter uma ação, porque pode, não sabemos quanto tempo para a mudança do sistema. Estou falando da uhum. burocracia. Tá? Uhum. É, é, e, e, então, não temos ideia, eu não tenho ideia, e nem os fiscais têm ideia de quanto tempo vão demorar para adequar o sistema. Então, alguma medida tem que fazer ou revoga o que ele fez agora, porque geralmente, quando você muda o sistema, né, incorpora novas tecnologias, você não, você não mata o um negócio e começa o novo sem, sem estar uhum. organizado né, para dar continuidade. É uma transição, né? É, eu falo assim: você, você, você incorpora novas tecnologias, mas com a, a coisa andando, uhum. né? Né? você não não vem com uma novidade e que depois pode não dar certo, que é o que está acontecendo. Tá? Então, parece que é proposital mesmo. Então, nós vamos entrar também com uma com uma ação né, para tomar uma medida, porque tem risco, prejuízo, né, é, para o país como um todo, para o meio ambiente e para as pessoas, para em especial para os povos indígenas, ribeirinhos, populações tradicionais. Bom, com relação aos processos de impeachment, primeiro, eu acho que as pessoas fala assim a, a, a, a aceitar alguns desses mais de 100 pedidos de impeachment é prerrogativa do presidente da câmara ele que toma que tem ele que fala assim olha vamos analisar e aí cria uma comissão para analisar e aí depois que tem toma uma decisão se vai dar sequência ou não tá então o que que a gente aconteceu a gente pegou todo o período né do presidente Maia na presidência da Câmara e que ele se recusou né, a analisar qualquer um desses pedidos e agora com o Lira também a mesma dificuldade, tá? Eu digo claramente para você, em todos eles tem crimes concretos ali, tá? Tem crimes, mas todos sabem que processo de impeachment ele é jurídico, ele precisa ter base que tem, né? Mas ele também é um processo político, precisa ter força política. E essa força política não é só dentro do Congresso Nacional. Ela também tem a ver com a mobilização da sociedade, pressão da sociedade. E aí, evidentemente, que a gente tem uma dificuldade muito grande nesse momento, porque nós não somos né, genocida de chamar a população para ir para a rua. Uhum. Pelo, né? Nós defendemos a vida, não a morte. Então, é, tem essa diferença. Então, acho que a oposição não quer que a população vá para a rua nesse momento. Então, a única forma que a gente tem é pressão via rede social. A outra é que a própria composição do Congresso, tá? e ficou, inclusive, mais difícil do, de, de pressionar o presidente da Câmara a iniciar o processo de abertura, na medida em que é, é, se configurou né, e se fortaleceu no próprio processo de eleição do, da presidência da Câmara e do Senado, é, uma base grande de sustentação do governo Bolsonaro. Tá? Então, na medida em que o Centrão se organizou, né, foi dividido o governo, emendas parlamentares, tudo aquilo que todo mundo acompanhou. Todo tá? tudo, tudo mundo, aquilo que acompanhou, toma lá, da cá. Né? E hoje é, a gente tem... Né, o pior dos mundos, do ponto de vista do funcionamento do Congresso, porque não é mais aquela combinação de votar só projetos para enfrentamento da pandemia, né? nós estamos, nós aí, está lá na pauta, nós já votamos, por exemplo, tirar dinheiro dos fundos né, de investimento para os banqueiros, votamos lá um teto de só de 44 bilhões para ajuda emergencial, votamos né, a coisa da autonomia para o Banco Central, está ali é, é, votamos agora para enquadrar é, é, é, educação como atividade essencial para tirar o direito dos, dos professores se organizar e fazer greve. Estou né? falando assim, está lá na pauta a privatização do Eletrobras, privatização do Correio, enfim, tudo aquilo que, de, de, de, de, de, que compromete, inclusive, o futuro do país, está ali nessa, na base como se organizou agora o governo Bolsonaro. Então, o que, que a oposição está fazendo? Agora, no dia 23, já está sendo organizada uma reunião é, com PT, PCdoB, PSOL, Rede, Unidade Popular, PV, Cidadania, enfim, né, PSB, é, fazendo uma reunião para é, chamar todos os proponentes dos mais de 100 pedidos de impeachment, fazer uma reunião conjunta para ver a possibilidade de organizar em um pedido único, mais paúdo, mais organizado. Com isso, é, também pensar uma estratégia é, de criar ambiente político, estou falando principalmente de fora para dentro, uhum, de, tá? uhum. de mobilização na sociedade, é, para criar uma pressão para ver se o Lira abre algum desses processos. Então, isso é uma coisa que está acontecendo lá. É, a outra é aquela decisão que a gente já teve do Supremo, que obrigou né, o Senado a instalar a CPI, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, é, que eu também digo aqui, que, por isso quero parabenizar todo esse movimento que vocês estão fazendo para que o Supremo entendeu, julgue, né, analise essa notícia a crime, interpretada é, pelo advogado André Barros, é porque a CPI também é assim: se não tiver pressão, se não tiver acompanhamento de fora para dentro, ela pode dar em nada. Ela pode dar em nada. Se apura, tá? Por mais que você fale: olha, nós temos de repente alguém que vai fazer um relatório, né? Que vai colocar no papel e vai colocar lá e criminalizar aqueles que precisam ser incriminados, né? Que cometeram falhas, né? Na, na, no enfrentamento da pandemia. Mas, se faz o relatório e depois não, não aprova o relatório, porque a aprovação do relatório é pela maioria dos componentes da CPI. Uhum. Tá? Então, vai depender muito da sociedade acompanhar e pressionar os senadores. Então, uhum. isso aqui é fundamental, né, de ter uhum. isso aí. E a outra que é, a ministra... Carmen Lúcia. Lúcia, agora, esses dias... É, pediu explicação né, para o presidente da Câmara por que não analisou nenhum desses casos, né, desses pedidos de abertura de processo de impeachment. É, Oxalá, Oxalá é, nós tenhamos por parte do Supremo, né, ou da ministra, é, alguma decisão parecida com aquela que teve com relação à instalação da CPI no Senado. Tá? Uhum. E aí ela pode criar um ambiente... Um ambiente político a partir da, do Senado que dialoga com a vontade da maioria do povo brasileiro, que é ter um processo de impeachment, ter uma decisão do Supremo, é, porque e, eu digo, e aqui, só para complementar aqui o raciocínio, é, por que, que a gente quer o impeachment? Por que, que a gente quer, é, nessa notícia-crime, que o Supremo criminalize o Bolsonaro? Tá? porque ele precisa ser afastado, porque enquanto ele estiver na presidência da República, aquilo que é fundamental e emergencial neste momento, defesa da vida, auxílio emergencial, vacina, né, de tomar os cuidados de isolamento quando as autoridades de saúde, os especialistas pedem, né? ajuda emergencial para os micro e pequena empresa para garantir, segurar emprego, ajuda para a agricultura familiar produzir alimento e enfrentar carestia, até para ter alimento para distribuir, nós estamos com 20 milhões de pessoas passando fome, né? Nesse, né? voltando para o mapa da fome. Então, são um conjunto de ações emergenciais nesse momento que não há possibilidade do presidente Bolsonaro assumir como prioridade. Então, uhum. quanto mais tempo Quanto mais tempo ele permanecer na presidência da República, é mais gente contaminada, é mais mortes e é mais desemprego. Uhum. Nós já estamos numa situação que, pela primeira vez na história do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, nós já temos mais mortes diárias do que nascimento. E é o que vai ocorrer, se continuar essa balada, é o que vai ocorrer no, no, no Brasil inteiro, tá? de a gente ter mais mortos do que nascimento já agora no mês de... de até o final do mês de maio. Uhum. Eu acho que é, para a população, para nós, né, que não estamos no parlamento, fica muito é, evidente e também preocupante o fato de que só as evidências não bastam. Ou seja, a questão do momento político e da, dessa pressão política que é necessária, e, e obviamente a gente entende que seja necessária, ao mesmo tempo... Sendo uma exigência, ela também nos coloca um freio muito grande no que significa o, o Estado de Direito do país. Se você considera que você tem crime. Seguem sendo ignorados os progressistas principalmente porque a gente já viu, e a tese do Rodrigo Maia era sempre de dizer que não ia analisar os pedidos de impeachment, porque o foco era, era vencer a pandemia da Covid, o foco era responder para a pandemia da Covid, e essa tese, como o senhor mesmo explicou agora, se mostrou absolutamente uma falácia, porque com Bolsonaro, o que se comprova na verdade é que com Bolsonaro a gente não consegue sequer responder à pandemia da Covid. Isso, agravada por essa situação, que é de total desmonte das políticas públicas, desmonte, seja pela desregulamentação do que a gente tinha, seja pela, não, pelo, inclusive, não execução do orçamento. A gente teve agora, recentemente, um relatório mostrando que mais de 80 bilhões que estavam já orçados nunca chegaram para os estados e municípios para serem usados nesse contexto, né? Orçamento de, 20, de 2020 que não foi realmente, que não foi implementado, que não foi gasto. Então, é uma situação muito grave. Agora, a gente vê o processo de instalação da CPI, a gente também observa e fica muito grato e grata que o Supremo Tribunal Federal esteja realmente tomando um papel mais, mais incisivo, frente a essa, entre aspas, é, vou falar a inércia do Congresso, mas entendendo que não estou falando de todos os congressistas e todas as congressistas, mas dessa maioria. Então, é, tomou essa iniciativa, ótima a CPI foi instalada. E agora se começa todo esse processo, de, de, inclusive de pressão com o Renan Calheiros, que está aí como relator da CPI, e nós estamos aqui também tentando acompanhar um pouco desse processo da CPI. Como fica essa situação de Renan Calheiros? Porque já foi definido, inclusive, que não se pode colocar estados e municípios no bojo dessa CPI, que o foco realmente é o governo federal, foi isso que eu entendi das notícias, e que, no caso, inclusive, as denúncias ou tentativas de, de retirada do Renan com base que o filho dele teria interesse, etc., também não procederia, porque, obviamente, estado e município não vai entrar nessa CPI. Quais são as suas expectativas em relação a essa a esse papel tão relevante do Renan Calheiros à frente dessa CPI? Alessandra, eu eh, quero crer que que o Renan eh, ele vai ter ele está imbuído né de, de fazer um trabalho de fazer um relatório né com a profundidade necessária para apurar as responsabilidades que estão patente né, o que você teve Não é o caso da gente ficar citando aqui Mas todo mundo sabe né, Que, por exemplo, já era previsível né, E já era alertado Aquilo que aconteceu em Manaus né? O fato de você não ter oxigênio De não ter respiradores Que depois se preparou no país inteiro E essa situação perdura Isso foi alertado lá atrás tá? Estou falando antes de chegar né? E que não foi tomada nenhuma medida Vamos pegando esse exemplo Tá? É, você, então, você tem os crimes ali que foram cometidos E tem responsabilidades e, e, Mas eu, eu volto a dizer Como é que funciona a CPI Por isso que eu falo Quanto que é importante, inclusive Essa campanha que vocês estão fazendo Essa ação tá? é, Você vai poder apurar Quando você consegue levar Convocar ou convidar Né? É, autoridades para depor na CPI. Então, se, por exemplo, um, um senador da CPI propõe, vamos, é, convocar, vamos convidar ou convivocar o Pazuello para vir aqui e depor, tá? e aí ser inquirido né, pelo conjunto do Senado. Então, ele apresenta um requerimento dentro da comissão. Ali, tem que votar e aprovar na comissão aqueles requerimentos, só para as pessoas entenderem. É, a outra coisa é a busca, então, de informação. Né? Então, estou falando assim, o funcionamento de uma, de, uma, de uma CPI, o cotidiano dela depende de acompanhamento da sociedade, da imprensa, está né? em cima, para poder é, constranger determinados é, é, parlamentares que venham querer é, trabalhar contra a apuração. Contra a apuração. Ou usar é, é, subterfúgios de falar o seguinte... Ah, vamos também colocar as prefeituras, vamos colocar os governos do Estado. Que as pessoas também precisam entender o seguinte... Quem apura responsabilidade no âmbito estadual são as assembleias legislativas. Nós, deputados federais ou senadores, nós só podemos apurar responsabilidade no âmbito federal evidentemente que quando você tem recurso federal que vai para um governo do estado vai para uma prefeitura, você pode apurar, mas você não apura a responsabilidade do governador, do prefeito ou do secretário de saúde municipal ou estadual. A nossa... É, nossa eu estou falando por a própria Constituição sim. diz isso. Então, para as pessoas terem clareza. Então, quando o Bolsonaro ou a turma dele fala, ó, não quer... Não, vamos colocar os governadores, vamos colocar os prefeitos, produz esses fake news, né? É, fazendo isso como subterfúgio de uma coisa que não tem base legal, não tem base legal. Então, eu volto a dizer, eu acredito, eu acredito que a própria composição da CPI vai ser possível, sim, fazer, é, avançar é, é, em ter um relatório para poder incriminar, e é, eu estou falando com todos esses movimentos para a gente ter é, é, essa incriminação, é, e que pode conjugar que pode conjugar num movimento maior de pressão para a gente... É, talvez o, aquilo que é mais urgente nesse momento que é o afastamento. O afastamento do, do Bolsonaro. Porque eu volto a dizer, quanto mais tempo ele ficar, é, é, é mais pra, prejuízo para o país, são mais mortes, mais contaminação. Né? É, uhum. Então, é um pouco, um pouco isso que eu vejo. Então, eu Deputado. volto a dizer, depende da relação... Depende dessa ação articulada entre aqueles que querem apurar lá no Congresso Nacional é, e a sociedade. Deputado, e o senhor também é presidente da frente parlamentar mista pelo, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? E essa frente é uma frente que dialoga muito e faz uma ponte muito grande obviamente, entre todas as políticas, todas as sociais, as ambientais, as econômicas e também vai, tem um papel muito importante em relação ao contato com a comunidade internacional, com os órgãos multilaterais, etc., que nesse momento estão sendo chamados também a nos ajudar nesse processo de pressão, para que, enfim, que a gente consiga realmente é, destituir esse presidente que, obviamente, não tem interesse democrático nenhum e que não vai de forma alguma, implementar uma agenda de desenvolvimento sustentável. O Brasil, nesse momento, inclusive, já é considerado um párea internacional, tem se aliado, enfim, com, nas piores posições possíveis. A gente acompanhou recentemente essa crise em relação a esse possível financiamento dos Estados Unidos com relação a recursos para a Amazônia, esse esse esse acordo que, que que a gente acha que foi meio que um um boi de piranha, como a gente chama, né, no meio desse, dessa confusão toda, mas é, como a comunidade internacional, nesse caso, poderia nos ajudar mais concretamente? O senhor está tendo contato, por exemplo, com outros parlamentares de outros países, tem conversado sobre isso, o que, é que a gente pode fazer para aumentar essa pressão? Inclusive, essa, essa live está sendo transmitida pelo Stop Bolsonaro, que é é um movimento visto internacionalmente no mundo inteiro. Não, primeiro, Alessandra, que eu acho que a própria pandemia ela está fazendo com que o mundo todo reflita a, a própria relação de nós enquanto espécie humana, né? ou esse modelo né, de desenvolvimento, o sistema capitalista, a forma como se apropria né, dos recursos naturais, a degradação ambiental, o próprio, o próprio vírus, né, é resultado né, desta relação né, com, na medida que você vai acabando com os habitats naturais e, e, e na medida que você vai se intensificando né, a forma como se produz o alimento hoje com, com os animais confinados né, entendeu você pega assim a, a, a, aqueles galinheiros né, a produção de, de, de frangos a produção de porcos de gado né? então essa forma ela propicia, cria ambiente para você transferir vírus para a nossa espécie, que aí tem, a aí, gente o como é que o Covid está fazendo. Então, isso está chamando a atenção evidente do mundo. a próprios limites que está colocado o debate da crise climática. Tá? Então, acho que há um, um, um chamamento né, e, e uma preocupação, acho que dos grandes líderes internacionais, e, e eu acredito, por exemplo, que vão ter uma ênfase maior agora na Conferência do Clima no final do ano. Então, esta reunião mesmo que está sendo chamada agora, dia 22, 23, organizado pelo presidente dos Estados Unidos, o Biden, é, com 40 é, chefes de Estado, inclusive o Bolsonaro está lá. Aliás, o único país que vai, o bolso, o chefe de Estado, e está indo uma liderança indígena, porque o próprio Biden fala assim, ah, não quero ouvir só o Bolsonaro, não, quero ouvir também né, os povos indígenas. Tá? É, então, eu acredito que essa movimentação toda vai criar algum ambiente para chamar a atenção né, do, do ponto de vista da desigualdade e também da, da questão ambiental, dessa, dessa pauta. Mas nós estamos já sofrendo consequências dessa política antiambiental e antissocial do governo Bolsonaro. Tá? Porque, na medida em que você está ali, mais violência no campo, né? mais desmatamento, mais queimada, né? todo mundo vem acompanhando. Este ano, inclusive, vai ter. Uhum. mesmo durante a pandemia. E a, é, com isso, o que está que acontecendo? A pressão internacional, inclusive para nos fundos de investimento. Então, você tem grandes fundos de investimentos que pararam de fazer investimento no Brasil e por isso traz consequências econômicas. É, nós, evidentemente, nós estamos chamando a atenção. O Brasil precisa da cooperação internacional, precisa de apoio, tá? E nós, inclusive, esses dias participamos e ajudamos a organizar um evento grande, no dia 15, é, porque estava se aventando, né, e a gente não sabe ainda se não vai acontecer, de o Biden, né, junto nesse encontro né, dos líderes lá né, em Washington, é, anunciar algum programa de apoio é, para o Brasil, para cuidar da floresta. Então, o Brasil precisa, sim, de apoio. Mas nós alertamos, os povos indígenas alertaram, os povos da floresta alertaram, né? é, de que o Biden precisa entender, e o mundo precisa entender, que mandar dinheiro para o Bolsonaro não está mandando dinheiro para o Brasil. Porque mandar dinheiro para o Bolsonaro é para ele implementar a política antiambiental, antissocial, anti-indígena, anti-quilombola. Né? Porque, porque neste momento. Neste momento, eu acabei de dizer aqui para vocês, antes de ontem, eles soltaram aquela portaria para acabar com a fiscalização. Vocês não sabem o estrago que isso vai fazer. Então, percebe? Uhum. Então, é loucura vir uhum. com aquele dinheiro da cooperação internacional para o governo Bolsonaro, porque ele vai pegar esse dinheiro para implementar a política dele, o projeto de uhum. política dele de destruição ambiental, uhum. né? de retrocesso do ponto de vista de direito então, isso, é muito bom, muito bom que toda a movimentação que foi feita chegou a ecoar lá dentro, tanto do, do gabinete do Biden, como nós tivemos também uma carta já com diversos, assinada por diversos parlamentares do parlamento é, é, americano, e, e nós tivemos também né, declarações de parlamentares do parlamento europeu, né, é, ah, falando vou falar, olha, não, não adianta vir com promessa Precisa ter ações concretas Ações concretas que o Brasil já fez uhum. O Brasil já fez no passado Inclusive com a cooperação internacional Aliás, o Brasil, o fundo da Amazônia O Brasil só vinha recebendo recursos Porque estava fazendo a lição de casa Cuidando da floresta Exatamente. Cuidando das pessoas Cuidando da população E quanto mais diminuía o desmatamento Mais recursos estava vindo Uhum. E aí o Bolsonaro simplesmente acabou com isso. Tá? Uhum. Então, é, eu quero, inclusive, aqui até dizer que uma dessas atividades, desses diálogos, eu tive o prazer de ter você presente também, Alessandra, né? é, representando é, o GT da sociedade civil, né? da agenda dos ODS, da agenda é, 2030. Então, é um trabalho que nós vamos continuar fazendo. Aqui, porque, às vezes, a pressão de fora aqui da sociedade brasileira não é o suficiente para barrar é, é, esses retrocessos que a gente tem. Às vezes, é necessário a gente ter o apoio internacional, ter a pressão internacional, a pressão, inclusive, econômica. Tá? Para as pessoas que estão entendendo, que estão acompanhando a gente aqui. Quando a gente fala, olha, não mande dinheiro para o Brasil, porque não é para o Brasil que está vindo está vindo para um projeto de destruição do Brasil. Nós precisamos, sim, de apoio internacional, eu volto a dizer, mas, mas esse apoio precisa ser de um programa que retome o programa de controle de desmatamento, que reestruture novamente o SemiBio, a FUNAI, o INCRA, né, o IBAMA que retome os projetos de desenvolvimento sustentável, de apoio à agricultura à familiar, ao apoio de desenvolvimento dos povos indígenas, quilombola, extrativistas, extrativista, em desenvolvimento em pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia para superar os desafios de como aproveitar, né, de forma sustentável, a biodiversidade tão rica do Brasil, em especial da Amazônia, valorizando a floresta em pé. Então, nós, nós precisamos retomar a demarcação das terras indígenas, dos territórios quilombolas, nós precisamos de recursos para isso. É isso que nós precisamos de recursos, uhum. para um projeto de país, para um projeto que inclua, né, em especial, no caso da Amazônia, os amazônidas. Exatamente, deputado. Nós precisamos voltar a colocar o país no trilho do desenvolvimento sustentável. O Brasil, que inclusive foi uma liderança, sempre foi uma liderança nessa discussão e foi uma liderança até na aprovação da Agenda 2030. É um absurdo o que a gente está vivendo agora. Nossa conversa está ótima, mas infelizmente nossa live está chegando ao fim. Foi super informativo. Eu espero que você que assistiu hoje tenha realmente tido acesso a informações que lhe permitam nos ajudar e se somar a nós nessa campanha contra é, contra o Presidente da República porque é disso que se trata nós estamos aqui falando de todos esses crimes do Presidente da República um presidente que precisa de duas coisas ele precisa ser julgado e condenado por genocídio porque sim ele cometeu esse crime de genocídio e é isso nesse momento que nós estamos pedindo ao STF que se sensibilize, analise a notícia crime 9020 e ao mesmo tempo ele precisa, o mais rapidamente, sofrer um processo de impeachment, porque nós precisamos conseguir nos articular para dar uma resposta a essa pandemia que está devastando o mundo inteiro, que não nenhum país estava preparado, obviamente, para lidar com a Covid-19, mas ela chega e encontra um país completamente permeado pela desigualdade e sob a liderança de um presidente que não tem o menor interesse em resolvê-la. Então, é uma situação muito grave. Então, para concluir, eu queria pedir assim, suas palavras finais de esperança, porque eu sei que o senhor sempre fala sobre esperançar e sempre nos convida a pensar positivamente. Nós contamos muito com a participação, a atuação do senhor no Congresso Federal e com essa bancada de oposição para nos livrar desse genocida que, infelizmente, agora está no poder. Muito obrigada. Eu que agradeço, Alessandra, a oportunidade de conversar, eu quero aqui reforçar, inclusive, para todos que estão acompanhando, o quanto que é preciso intensificar essa campanha, para chamar a atenção do STF, porque o STF sabe né, dos limites que estão colocados do ponto de vista das forças políticas que tem dentro do Congresso Nacional, né, então, o STF também precisa puxar para si a responsabilidade e cobrar, né, defender entendeu, a vida, defender o povo, porque né, está lá as garantias, inclusive na Constituição, do papel que o STF cumpre. Então, colocar, julgar essa ação, quero parabenizar né, o doutor André Barros, parabenizar a todos vocês, é, e dizer claramente: nós falou assim, ou. Oh, Primeiro, também, para as pessoas que estão acompanhando, não siga as recomendações do Bolsonaro. Isso é o momento da gente fazer o isolamento, da gente lutar pela vacina, o momento da solidariedade para aqueles que estão passando fome nesse momento. Tá? Quando eu falo do valor da solidariedade, é porque nós não temos tendo a solidariedade por parte do governo, porque nós não temos governo né, nesse, nesse sentido. Tá? É, e aí, tudo isso, a pandemia, momento de destruição... Né, socioambiental, ambiental, né, aquilo que representa o governo Bolsonaro, ela faz também a gente refletir, né, o que é que a gente está perdendo e esse momento, é também, é, e é nesses momentos que a gente então precisa refletir também daquilo que a gente quer de projeto de futuro, tá? E por isso que eu sempre digo, é um momento também da gente exercitar a esperança, né, nesse centenário, né, do Paulo Freire, quer dizer, de Trabalhar a esperança como verbo, esperançar mesmo. E esperançar é fazer isso que vocês estão fazendo, tá? Não é a esperança que está lá longe, tá? É construir ela no dia a dia. Então, é isso que vocês estão fazendo. Então, obrigado, parabéns e, e agradeço imensamente a oportunidade de conversar com você. Alessandra, que é parceira, tá? Parceira no, na Frente Parlamentar pela implementação dos objetivos e apoio aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, estamos juntos nessa caminhada. Parabéns e obrigado. Obrigada, boa noite e até a próxima live sobre todos os crimes do presidente. Pedir permissão ao Marechal Castelo Branco, ele lá de cima me ilumina. Eu digo que nós estamos aqui para celebrar a democracia. Muito deve ao movimento de 31 de março e ao regime militar. É um prazer estar com os senhores e as senhoras aqui nesse evento. Eu entendo que o evento é muito importante no momento atual. E tive a felicidade de vir a essa casa mais de uma vez. Conversava aqui no Clube Militar com um coronel que tem sido objeto, tem sido alvo de uma série de acusações, etc. O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra! Perguntei, por que o senhor não vai à televisão e diga com todas as letras o que de fato aconteceu? Mas diga de fato o que aconteceu, diga. Ninguém morto na frente do dói. Olha, isso aconteceu, isso não aconteceu, isso foi por causa daquilo. Isso aconteceu mesmo porque não tinha alternativa. Isso aconteceu mesmo porque não tinha alternativa. Os senhores têm tanta informação para dizer, tanta explicação no sentido de ensinamento para dar para a atual geração. Até porque. Permito dizer que a punibilidade penal, a partir de uma certa idade, já não existe mais. Nós não vamos ver generais e coronéis acima de 80 anos sendo presos por crimes de 64, sendo presos por crimes de 64, sendo presos por crimes de 64. Se é, crimes se é que esses crimes ocorreram, se é que esses crimes ocorreram, se é que esses crimes ocorreram, se é que esses crimes ocorreram, se é que esses crimes ocorreram. Ou seja, pode dizer à vontade, não vai acontecer nada. Só vai dar credibilidade maior para nossa versão dos fatos, para nossa visão do, do, do que aconteceu. Eu faço um apelo para os meus amigos que estão aqui, não tenham dúvidas que nós estamos sempre do mesmo lado. Os senhores fizeram um trabalho maravilhoso a vida inteira. Tem coisas maravilhosas para mostrar. Alguém precisa dar um passo à frente e dizer, eu vou falar, eu vou mostrar. E eu não posso fazer isso. Eu não vivi em 64 e nem eu vejo eu, eu nasci em 75. O máximo que eu me lembro é de ir criança... Nos desfiles militares 7 de setembro que eu gostava muito de assistir. Eu gostaria muito de poder apoiar, através do nosso movimento em direita Brasil, esse tipo de iniciativa. Se alguns dos senhores quiserem ir fazer esse debate em São Paulo, nós do movimento em direita Brasil estamos à disposição para fomentar isso. E eu me encarrego de achar um comum na qualquer para ir falar contra o regime. Nós teríamos aqui muito tempo, muito tempo, para falar bem da revolução e muito tempo para falar mal desses maus brasileiros. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.